Primeira coisa, tá? Vocês vão receber todos esses, esses moldezinhos aqui pra montar a cabeça do bichinho, tá? Ó, tudo isso vocês vão receber pra montar a cabeça do bichinho ali, tá? Aí, vocês vão usar moletom e franela, tá? Moletom, aqui eu tô usando esse moletom aqui. Então, bora lá. Parte de moletom manga duas vezes costa uma vez dobrada frente uma vez dobrada parte de franela essa peça aqui uma vez dobrada cós uma vez dobrada a saia duas vezes dobrada Aqui eu fiz um retângulo aqui para fazer um lacinho, tá? Para pôr na saia, mas você pode estar tá usando a aquela fita de cetim, tá? Também fica bonito, tá bom? Então, vamos, você vai usar também a ribana, tá? Eu vou usar a ribana preta, poderia usar a vermelha também para combinar com a nossa saia, tá? Aqui, a gente vai colocar, pegar as costas para pôr o nosso bichinho nas costas, tá? Mude bem o meio... a cabeça do bichinho, você vai cortar uma vez no feltro branco, tá? O olho preto duas vezes, tá? No feltro preto. O narizinho uma vez dobrado. Acertar esse olhinho aqui, ficou meio grande. Esse. Vocês podem colocar aqueles olhinhos que tem pra vender, né? É usar a criatividade, gente. Aqui eu quero mostrar pra vocês que mesmo que você não tenha uma máquina de bordar, ou uma máquina de sublimação, você pode sim fazer isso aqui, né? Eu poderia fazer na sublimação. Como eu tenho feito sempre, né? Mas eu quero trazer umas peças para vocês estarem fazendo mais aí sem precisar da máquina, de uma máquina alternativa, né? mostrar para vocês que dá para vocês fazerem sim. Com feltro dá para vocês fazerem as peças de vocês aí sem precisar da máquina de sublimação ou da bordadeira, tá? O pessoal da borda dos bordados e da sublimação não fica triste não. Eu trouxe bastante coisa para vocês. Mais tarde eu trago. Eu trago mais coisa para vocês também, tá? E aqui a boquinha no um feltro vermelho, tá? Assim, tá? Nossas costas. E como é menina, a gente vai colocar um assim na cabeça. No menino, a gente vai colocar uma gravatinha, tá? Vocês vão usar cola pega mil, tá? Então, bora colar o olhinho aqui. Opa! Como é pequenininho, dá um pouco de trabalho. Aqui, eu já fiz o nosso lacinho, deixa ali. De e aqui, a gente vai passar uma costura pela cabeça toda, tá? Se você tem zigue-zague, você passa zigue-zague. Você não tem, você faz como eu vou fazer aqui, tá? Assim, vamos pregar nosso lacinho, ou tu pode colocar aqui em cima ou ali na orelhinha, né? Vou pregar aqui. assim. Agora, vamos passar uma costura aqui no olhinho, tá? ficar bem firme. Agora no narizinho. Mesmo com cola, a gente passa a costura, porque daí não tem como o bebê de quatro patas tirar. Fica bem seguro. Se você tiver zigue-zague, você passa zigue-zague, tá? Mas se você não tem zigue-zague, você pode fazer assim como eu fiz aqui e dá super certo, tá? Com aplique. Ó, não tem como o bebezinho tirar, ok? Então, nosso aplique aqui tá pronto. Vamos pegar as nossas saias. vamos fazer as bainhas das nossas saias, tá? Aqui e vamos fazer a bainha aqui embaixo também. E bainha feita Vamos pegar a outra E fazer a mesma coisa, tá? Franzir. Dá uma leve franzida nessa espalda. Mesma coisa com a outra... Vamos pegar essa peça aqui e vamos pregar a nossa saia aqui embaixo, assim, tá? Aqui você vai ter que passar na overlock, tá? Porque é franela e franela, ela, ela puxa bastante fio, tá? Mas antes de passar na overlock, a gente vai passar aqui, ó. Tá? Ajeita bem aqui, tá? Os gominhos dos, que você franziu. Pra ficar bem certinho. Ajeitando puxo franzito sempre mais pro pro meio, tá? Assim, tá? E agora, aqui em cima, você vai pregar a outra. Mesma coisa, depois você vai, ó, pregamos essa aqui, tá? E aqui em cima, a gente vai pregar a outra, tá? Mesma coisa, depois você vai na overlock, vai ter que na overlock de qualquer forma, para... Dar acabamento, tá? Porque a gente está trabalhando com franela. E quando é franela, ela puxa fio, não tem jeito. Agora a gente vai no overlock da limpeza aqui e aqui. Se você não tiver overlock, você passa uma zigue-zague, tá? Então, bora lá. Ficou assim. Agora a gente vai pegar o cos. E vai pegar né? Vai pegar o meio da saia aqui, né? Colocar aqui no nosso pique. E vamos pegar o nosso cos aqui na nossa saia. Vou dar uma limpada também no overlock aqui pra depois a gente dar acabamento melhor tá aqui a gente vai dar acabamento agora aqui no nosso cos jogamos a costura pra cima aqui tá o nosso os aqui. Olha que lindinho ficou a nossa saia. Reserva. E agora vamos pegar a nossa manga, né? Nossa manga tem como todas as mangas, frente e costa, tá? Mais baixo é frente, mais alto é costa, tá? Vamos pegar o nosso, nossa ribana. Vamos passar ribana na boca da nossa manga aqui, tá? Uma leve puxada. pegar os ombros da nossa peça aqui, frente aqui. Ombro aqui. Antes de mais nada, antes de nós começar com o ombro, né, a gente vai fazer essa nossa, o nosso laço aqui, tá? Nosso laço não tem segredo, é aquele modo de fazer. Você vai costurar por tudo. Aqui dá um corte aqui opa, e virar aqui. Virou, vai pegar outra parte aqui. Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro aqui. E dobra no meio. Dobrou no meio. Faz um anel. Vira aqui. E coloca... O teu laço aqui pra dentro, o nosso laço tá pronto. Depois a gente só vai colocar aqui na, na nossa sainha pra terminar, tá bom. Então, vamos agora pegar os ombros aqui da nossa peça. Vamos pegar as costas e a frente, vamos pegar os ombros. Aqui, ombro com ombro. A gente vai uma costura. Passamos a costura aqui, vamos pegar a nossa saia aqui, nas nossas costas. Pique nas nossas costas também, meio, pique, meio das costas, meio da saia, vamos pregar aqui a nossa saia. Isso é uma peça rápida, fácil de fazer e é linda. ou no overlock, passar um overlock aqui, e aqui já volto. Passei o overlock nas mangas, e aqui. Aqui, nós vamos jogar essa costura pra baixo aqui, e vamos passar um esse ponto aqui, tá? Ó, jogamos a costura pra baixo aqui. E vamos vir despontando. Aqui a parte da nossa saia tá pronta ó. já tá no vestido com o um laço, tudo bonitinho mesmo. agora vamos terminar a parte de cima né? agora ó vamos pegar a nossa ribana e vamos passar aqui no pescoço tá? Tá Ivana boa, gente Tá Vocês não me contem Ibana boa Pelo amor de Deus Aqui você pode passar Uma zigue-zague, tá Eu vou no overlock, mas você pode passar Uma zigue-zague aqui, tá bom Olha só ao reloc, a gente vai fechar o outro ombro, tá? Ribana por ribana aqui. o overlock aqui, tá? Então, tá assim. Olha só que bonitinho que tá. tá Agora, vamos pegar as mangas. Lembrando que a parte mais baixa é frente, né? Então, bora lá. E aí aqui pegadas Vai eu de novo na overlock Pra dar acabamento Se você não tem overlock, você pode deixar assim Ou passar uma zigue-zague, tá bom? Ou fazer uma costura francesa, né? Ficou assim Agora vamos Fechar aqui a nossa manga Nossa manga E o nosso lado aqui, tá? Então, bora lá Na aqui. Cava debaixo do braço, com cava debaixo do braço. Excesso. Se você não quiser passar na overlock, é só você cortar o excesso ou passar zigue-zague ou passar ou fazer uma costura francesa, tá? Mesma coisa desse lado, tá, gente? Ó, ribana por ribana, certinho aqui. Cava. Baixo do braço também, certinho. Costura, costura. E vamos seguindo. E aqui, você vem até aqui. Acerta bem a ribana com o cos da saia. Veste bem, tá? É confortável. Eu vou no overlock para dar acabamento aqui, mas você já pode, né, só cortar o excesso aqui tá feito né vou passar uma zigue-zague mas eu vou dar um acabamento na overlock se você tiver overlock dá o um acabamento na overlock que faz toda a diferença tá Olha lá Aqui, acabamos vamos virar no direito a nossa peça Espero muito que vocês tenham gostado, eu amei o resultado. Você pode enfeitar, né? Colocar um, um brilhinho, pode enfeitar à vontade aí a peça. Ficou maravilhosa, né? Com uma peça do simples, saiu para uma peça chique, né? Fácil de fazer, rápido de fazer, e, vai, e vende muito agora no inverno, tá bom? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet, bora aí fazer muitas peças pet. Beijos, beijos, beijos. Fique com Deus, eu amo muito vocês. Beijos, até o próximo vídeo. Beijos, tchau!